Senhor, meus irmãos, é uma pena e Deus sabe como eu me entristeço em vir aqui, né, dizer e falar como a Área 30 tem sofrido nas mãos de gestores como Eliel Alves, que tem levado a Área um sofrimento enorme, fazendo a Área sangrar, sofrer profundamente um homem que não tem um pingo de sabedoria, de dó, de pena, um crápula, um monstro que é, inflige leis ao pressionar jovens a obrigar é, os irmãos a virem para os cultos, porque ele obriga obreiros, né, os irmãos cooperadores, praticamente colocando os irmãos contra a parede, né? querendo desconsagrar diaconatos e, e fazer da igreja uma, uma completa casa de compra e venda de escravos, né? onde ele é o, quer ser o, sempre o senhor Potifar, que compra e, e dá preço sobre cada um. A área tem sofrido muito, liderança principalmente, o corpo de ministro da igreja daqui da área 30, completamente comprometido, são raros os homens de Deus, de caráter que nós vemos hoje em dia aqui na área 30, porque o resto, é, é, são todos, a maioria comprados, ou então com medo de enfrentá-lo, falo de presbíteros, falo de, de auxiliares, de diáconos, todos com medo do gestor Eliel Alves e... A marcação dele, principalmente com a minha pessoa, é tremenda, né? Ele chega a descer um nível enorme. É... Ele e a sua esposa, que demonstram a, a, o, despreparo, né? o despreparo, o despreparo completo, despreparo para gerir uma área como essa, uma área completamente cheia de jovens, mas que a maioria está se desvinculando da nossa igreja, da nossa querida IADPE, indo para outros ministérios, muitos chegando até a se afastar da igreja por motivo de um homem que não tem um pingo de, de, de, de moral nem de decência para corrigir ninguém, né? Ele é o que, em todos os lugares que saiu, e a gente conseguiu investigar. E, mal querido, de onde ele saiu? Um, pro, um péssimo professor da Estiadeb, pelo que nós procuramos saber. Um homem que tem no seu DNA perseguição, que gosta de oprimir, de pisar, impedindo batismos, né? porque impediu o meu batismo sem ter nem uma uma desculpa pautada, uma desculpa é, é, justa para impedir, não, só disse que não e que não, e que por enquanto ele estivesse aqui eu não me batizaria, então assim está sendo, né eu disse somente que eu não era presente nos cultos, mas eu pergunto meus irmãos, a obra de Deus é feita por obrigação ou porque nós devemos estar ali de livre e espontânea vontade? Porque eu acho que a obra de Deus não é um emprego, que eu tenho que estar tá aqui todo culto batendo cartão, porque senão eu sou demitido. Então, Eliel está levando a área a consequências enormes. E é isso que ele tem pregado aqui, aterrorizando irmãos do Proate, aterrorizando é, até é, funcionários da igreja que trabalham na zeladoria têm medo dele, tá entendendo? O ciclo da oração tem sofrido, toda a obra tem sofrido. Se você vir aqui na área 30, você vê o semblante dos irmãos, que não é o mesmo. O culto está morto, morto, morto, morto. Graças a esse homem, que eu não chamo de pastor e não tenho um pingo de consideração. É, já falei com diversos pais de jovens já. E muita gente já pensou em se vingar severamente dele Pelo que os filhos estão passando hoje Conversei com um auxiliar da igreja Que me disse que o filho dele está desviado por causa desse homem Tá entendendo? Um auxiliar em atividade E disse que só não fez o pior com ele por temor a Deus Mas que a vontade dele era de matar o gestor Eliel Alves Como é uma vontade que tem no coração de muitas pessoas aqui, né? Então eu deixo aqui bem claro a indignação por essa senhoria mal feita que o, o pastor Ailton colocou aqui, e vira as costas, porque diversas vezes já fomos lá no Tempo Central, já pedimos para mudar de coordenador, e Eliel já está aqui num tempo a mais, muito a mais, o nosso antigo pastor, que era um homem muito bom, pastor José Pedro, que, que agora está em. Pastor Zé Pedro, que agora está lá em Ipojuca, que é um excelente, um homem de Deus, pastor José Pedro. Deixa muito a faltar aqui Deixou muita saudade Porque depois que o pastor Pedro saiu Que veio esse homem Sem nenhum preparo Totalmente preconceituoso Com o homossexualismo Porque a gente sabe Que a igreja É uma igreja que ama o pecador Mas aborrece somente o pecado Ele não A gente ama a, a, a menina adúltera A gente ama o rapaz que Que que fez as coisas antes do tempo, a gente só não ama o pecado deles, mas eles em si, nós temos que amar e abraçar e respeitar acima de tudo. E é uma coisa que o gestor não tem feito há muito tempo, né? Deixa muito a desejar ele, e é isso que eu gostaria de deixar bem explícito aqui, meus irmãos. Menospreza obreiros, príncipe Giovanni, ele menospreza. Um obreiro aqui não tem direito de fazer uma faculdade, de fazer um curso, não. Ele tem que estar 100% na obra, porque senão a esposa dele... Ameaça, ela ameaça é, sem um pingo de medo, os obreiros, as direções, tá entendendo? ela impõe como se ela fosse a vice-coordenadora é, da área, tá entendendo? uma mulher é, sem um preparo para trabalhar com os jovens, sem um pingo de educação, é, um casal totalmente despreparado, que não era para estar nem, nem, nem no corpo de, de, do Ministério da Igreja, quanto mais assumir uma área, que tem tanta história como a Área 30, né, a área de um círculo de oração de 61 anos, né, um dos maiores círculos de oração na segunda-feira é o círculo de oração da, da Área 30, que é o círculo de oração da Matriz, em Corrego de e Papo. Então, é uma área que tem sofrido bastante pelas mãos do, do, do homem, é, completamente com, com a mente contrária da de Cristo, né a mente dele é totalmente contrária da de Cristo, é um, é um pobre coitado que é digno de pena e, e, e merece, merece sim, ter ser exposto, porque o que ele tem feito é de envergonhar toda a história da IADPE, ele mancha a história da IADPE com as suas atitudes nojentas.